Olá galera bonita da paz, do amor e da positividade Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Compartilhando amor, paz e positividade E também experiências muito legais Hoje nós vamos fazer uma experiência muito boa aqui Com a nossa lâmpada LED É isso mesmo Hoje nós vamos transformar essa lâmpada LED De 220 volts para 12 volts e tentando as manter o seu brilho com a mesma intensidade esta é uma G Lite, como você pode ver aí é uma lâmpada aí de 240 volts 60 é, 60 watts, e também 6.500K o watts dela é de 6,5 watts de potência bom, bem suficiente aí para iluminar um quarto, para iluminar um banheiro para iluminar um, um terraço de, de, um, de um tamanho médio essa lâmpada aqui você encontra normalmente no mercado você encontra também é, em lojas de eletrônica essa aqui eu comprei na Ferreira Costa bom gente, eu só aconselho para vocês que não comprem as lâmpadas para fazer essa experiência não compre é, lâmpadas Philips tá? porque a lâmpada Philips ela é muito complicada para fazer o que nós vamos fazer dá para fazer, mas o espaço é pouquíssimo então o que, que qual é o primeiro passo? O primeiro passo que nós vamos fazer aqui, vamos testar a nossa lâmpada em 220 volts. Vamos ligar aqui direto na tomada para ver se ela vai funcionar. Eu vou ligar aqui. Ela tá aqui, olha só coloquei esses dois fios aqui Conectados a esse cabo Tá? Tá aqui, olha só Tá conectadinho aqui E nós vamos pintar aqui na tomada De 220 E ela acendeu Bom Se eu colocar aqui Um, um teste de choque Vai mostrar pra você Que tem Corrente elétrica aqui Tá? E é importante que você tenha bastante cuidado Para não tomar um choque Aqui está Você também vai precisar Com certeza aí de um amperímetro Ou de um multímetro Para fazer os testes Olha só, já deu uma indução Aqui né? Eu não vou conectar o outro cabo para fazer conectar no negativo porque não é necessário nós encostamos aqui só o positivo e já e já podemos aqui identificar que está com energia elétrica olha só eu encosto aqui tá ele já apresenta ali, eu não vou encostar aqui para não tomar um choque e eu vou tirar, vou tirar aqui do 220 e vou soltar esses, esse cabo aqui que eu coloquei, eu conectei com palitos de dente, peguei um palito de dente e dividi no meio, só para segurar aqui e vou conectar ela aqui nessa bateria. Vamos conectar ela nessa bateria aqui, de 12 volts, de 5 a milia... 5 olha só, vou conectar o positivo aqui no positivo e ela não vai acender. Positivo no positivo, negativo no negativo e nada de acender a lâmpada, por que não vai acender a lâmpada? Porque aqui dentro dessa lâmpada tem um... E vários ela não vai acender porque ela foi fabricada para acender com 220 então a gente vai fazer o que a gente vai abrir a lâmpada com uma faquinha tá simples você coloca aqui olha aqui no meio dessa divisa tem umas lâmpadas que você só segura aqui e aqui e Força que ela sai. Tem outros que são de rosca. Essa aqui é colada. Você vai pressionar aqui, tá? E vai soltar a lâmpada. Veja você que ela tem 6 LEDs. São 6 LEDs. E esses LEDs, gente, eu quero enfatizar pra você onde nós vamos mexer nesses leds e isso você tem que prestar bem atenção porque isso é muito importante olha só deixa eu só aproximar um pouco mais aqui olha só cada um desses leds eles tem um polo positivo e um polo negativo Então você vai... Cada um desses LEDs aqui Tem um polo positivo e um polo negativo Olha só Positivo aqui E aqui o negativo dessa gente tem um polo positivo e tem um polo negativo aqui você pode identificar olha só aqui nós temos o negativo e aqui temos o positivo então se o positivo começa aqui esse lado da lâmpada led é o lado positivo e esse lado é o negativo você pode perceber que aqui aparece um pouco do cobre nós vamos precisar fazer o seguinte aqui, olha só, vamos, tá vendo que ela tá interligada? Daqui vem pra cá e daqui vem pra cá pra fazer é, ligado na sequência, essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa, essa com essa, então a corrente ela faz esse círculo, tá certo? entra por aqui o positivo e aqui sai e entra o negativo. Então nós vamos cortar aqui. Se você tiver uma, em casa uma, uma máquina que ela um, uma esmerilhadeira manual de pequeno porte, você vai cortar aqui. Você está vendo essa linha? Aqui, aqui é um é um uma parte uma placa de cobre. Que interliga essa lâmpada nessa? Do negativo para o positivo dessa. Negativo para o positivo. Negativo para o positivo. Então, aqui nessa linha, nós vamos cortar. Vamos cortar no meio, gente. Cuidado para não unificar os LEDs, tá? Então, procura centralizar aqui no meio, tá? Aqui vamos cortar para cá. Você está vendo que a linha está vindo para aí. Para aqui, para se conectar com essa. E aqui em cima nós vamos fazer a mesma coisa, cortar aqui, cortar aqui, para deixar todas elas depend... independentes uma da outra. Porque nós não vamos fazer ela em um circuito integrado como está aqui e vamos cortar. Porque para cada lâmpada dessa nós vamos colocar um resistor. Gente, você precisa também entender para que serve o resistor. Nós vamos colocar cada, para cada lâmpada, na parte, no polo positivo, um resistor desse aqui, olha só. Um resistor desse, tá? Eu poderia colocar um para cada duas lâmpadas ou para cada três. Só que perde a potência, a lâmpada vai perder a potência porque ela vai dividir a potência do resistor com a outra lâmpada então para a gente não dividir a potência dessa com essa a gente vai usar um resistor para cada um cada resistor desse custa em torno de 15 centavos ou 10 centavos depende do local onde você vai encontrar eu encontrei na barco eletrônica no recife rua da concórdia esse é um resistor de 800 anos 800 rams, tá? como é que você vai saber qual é a capacidade antes eu estava usando de 1k para ligar cada um, mas o de 1K ele não solta, não libera tanto o brilho da lâmpada, ela fica com pouco brilho. Então eu procurei lá um resistor com a potência mais baixa e encontrei esse aqui de 800 ohms. E para nós sabermos um, como nós vamos, bom. Então vamos fazer o teste para descobrir quantos ohms o K tem um resistor desse. Eu vou precisar de um amperímetro. Eu vou precisar de um amperímetro e vou colocá-lo na escala de 200 ohms. O meu começa em 200 vai para 2k, 20k e assim sucessivamente. Eu vou colocar no 200 ohms. Não, aliás, como ele é, como ele já é perto de 1k, eu vou colocar em 2k. E vou pegar as duas ponteiras, vou colocar em uma extremidade e a outra ponteira na outra, na outra extremidade, e você consegue já identificar aí que o nosso resistor é de 800K, então é suficiente para acender uma lâmpada LED. Eu já coloquei um aqui. Tá, eu peguei esse cabo aqui, esse conector, e deixei os dois fios abertos. Então você vai colocar o, o os, os resistores sempre. No lado positivo da lâmpada LED. Esse LED aqui é um LED de alto brilho. Que você também encontra em lojas de eletrônica. tá? Aí olha só. Para identificar qual é o positivo. Ou você quando ele está assim novinho como esse. Você deixa a perna esticadinha. A perna que for a mais comprida é o positivo. A perna do LED que for menor é o negativo. Então coloca na perna mais comprida ou resistor de 800 ohms e você vai ligar na bateria o positivo vai ligar o positivo e o negativo e a lâmpada LED vai acender e não vai queimar tá? então aí você me pergunta ah, mas por que que na lâmpada LED a gente tem que a gente tem que colocar um, um resistor porque aqui dentro dessa lâmpada gente Aqui dentro dessa lâmpada nós também temos nós também temos proteção para não queimar a, a lâmpada. Então você vai precisar de uma chavezinha dessa Philips, vai liberar aqui, vai abrir esses dois parafusos e vai ter acesso dentro a, ao sistema eletrônico que é aqui dentro, tem uma fonte. Alimentadora que é de 220 para a capacidade que tem aqui dentro, que a lâmpada vai necessitar. Como é que você vai abrir essa lâmpada para tirar? Porque se eu coloco, eu preciso tirar de dentro aqui, de dentro dessa lâmpada, um sistema eletrônico que está protegendo, diminuindo a voltagem de 220. Para é, a voltagem da lâmpada Que cada uma dessas tem 6 volts de potência Ou 3 volts, tá? Então você vai fazer o que? Você vai pegar a faquinha Primeiramente você vai conectar aqui, olha só Nessa divisória E vai expulsá-la tá? Isso aqui é, é como se fosse uma tarjazinha de de fixar documentos no quadro aqueles percevejos parece muito mas não é tá ela se conecta aqui nesse buraquinho e aqui tem esse fio esse fiozinho aqui olha só que tá que dá o contato dentro do bocal do positivo tá esse aqui é que vai é, ter o contato positivo aí você tira ela beleza Tira, desconecta, abre aqui, né? para ele sair, levanta, você vai levantar o fiozinho. Eu vou estar levantando ele, ele tá aqui no lugarzinho dele, pronto. Agora se, se não acender mais. <risos> bom tá vendo aqui eu te desenganchei o fio aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai soltar essa parte aqui do negativo com a mesma chavezinha você coloca aqui ó entre um e outro e vai soltando devagarzinho cuidado para não danificar porque você vai utilizar você vai utilizar essa peça Tá bom então tenta não não danificar muito para depois ela vai ela vai voltar para o mesmo lugar para você poder é, colocar no bocal da sua rede de energia solar Pega um alicate, coloca aqui ó, um alicate comum, coloca aqui no meio, prende e gira, ó. tá vendo? Solta fácil, fácil. Aí aqui apareceu já os fios. Esse menorzinho aqui é o negativo, que tava aqui dando contato com essa parte, tá? E esse aqui é o positivo, que é aquele que a gente é, fez o contato com aquela outra partezinha. Aí aqui dentro, gente, tem o sistema eletrônico, tá? Inclusive você pode utilizar isso aqui para fazer outras experiências, tá? Porque ele diminui de 220 para essa carga aqui de 6 watts de potência. Aí a gente... Aqui eu não vou utilizar essa pecinha, não me interessa. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso abrir... Essa parte aqui Então eu vou soltar os LEDs Guarda os parafusos Porque você vai precisar para fechar depois Porque vai ficar tudo do mesmo jeito Só vamos tirar Se você quiser, claro, né? Vai, vamos tirar aquela partezinha dali de dentro tá? Se você quiser, você tira Se você quiser, você deixa ela aqui dentro E passa o fio por aqui, olha só, por esse furinho aqui, do jeito que tá passando aqui, você vai passar para ele sair aqui do outro lado. Então como eu não vou usar isso aqui pra nada, eu já tenho vários ali, eu vou mantê-lo e só vou cortar o fio daqui, cortar o fio daqui. E vou fazer agora os cortes que eu lhe mostrei. Nas, na, na divisão separar cada led deixar ele totalmente separado para cada led eu vou precisar de um resistor lembra do resistor aí se você não tiver no lugar onde você possa pegar resistor você pode tirar resistor aonde é que eu vou encontrar do turrasta um resistor se a loja está fechada, eu gostaria de fazer uma experiência agora. Olha, gente, tem vários lugares para você ter um registro com placas eletrônicas. Aqui eu tenho uma placa eletrônica de um ar-condicionado split. tá? E nessa placa eu tenho vários resistores. Olha aqui, tem esse, esse, esse, esse. Então você vai pegar o um multímetro e vai colocar aqui um terminal aqui, outro terminal aqui para medir esse resistor. Aqui eu encontrei resistores de, de 200 e encontrei, encontrei também 200 ohms e também encontrei resistores de 50 ohms, e o que não me interessou. Mas é uma boa dica, se você for testando, você vai encontrar em outras placas de som é, pode ser que você consiga encontrar Mas é mais fácil e mais, mais barato Mais vantajoso você ir na loja eletrônica E comprar um resistor desse aqui Para baixa potência Olha só Aqui também, gente Você vai nessa placa agora sim Você vai poder tirar diodos tá? ah, Placas de ar condicionado split tem muitos diodos e para que serve o diodo? Nesse, nesse caso aqui dessas lâmpadas, nós não vamos utilizar diodos. Não vai ser necessário porque a minha rede vai ser o positivo. Sempre vai estar no lugar correto, então não vai ter como a minha lâmpada queimar. Mas se você quiser colocar por segurança um diodo, um, um diodo você vai tirar dessa placa eletrônica. Tem vários diodos aqui. Tá? Vai dessoldar do outro lado, soltar a soda e puxar. Tá bom? E boa sorte pra você com as suas placas eletrônicas cheias de ouro Agora, gente, nós vamos fazer a, a parte mais chatinha, que é separar os LEDs, tá bom? Eu vou fazer aqui com uma faquinha, uma faquinha também, mas eu vou eu vou pegar uma pecinha que eu tenho aqui eu não tenho ainda aquela serrinha então eu uso eu uso aqui essa aí essa chavezinha de fenda tá vendo pequenininha e vou rapando rapando fazendo um caminho rapando e esse negócio aqui de ar condicionado borne do compressor eu peguei aqui, ó Fiz uns furos maiores mesmo, Pra meu dedo Entrar aqui E vou apoiar a cabeça da chave Aqui Desse jeito aqui, ó, ó Que é pra não ferir a mão Fiz um apoio aqui, uma proteção pra minha mão E vou Fazendo como? Eu vou empurrando Rapando Fazendo um caminho aqui para dividir os leves como é muito extenso aqui como é muito extenso aí eu vou precisar arrapar muito eu vou colocar o parafuso de novo mais uma vez aqui eu só tirei o parafuso que era para mostrar para você como é que se desmonta, tá? E aqui, olha só, para tirar aquele, aquele, aquela peça de dentro é muito duro, muito ruim de sair. Então, fica a chave aqui desse lado, bate com o um martelinho e vai sair essa baciazinho que tem aqui. Né? Segura os LEDs Então eu vou colocar os parafusos de volta Para dar uma, um apoio melhor ele não ficar saindo do lugar Na hora que eu estiver fazendo a força E vamos lá Fazer o nosso trabalho Boa sorte para você aí com o seu A minha engenhoca aqui tem uma esmerilhadeira pequenininha de mão Que é, custa mais ou menos uns 350 reais Mas você também pode cortar com, com a chave de fenda como eu já lhe mostrei Eu vou começando aqui Fazendo sempre no meio tá E depois que eu cortar você, Depois que você cortar Você vai lixar as duas extremidades tanto como o positivo como o negativo para poder fazer a solda para poder você fazer a soldagem do positivo e do negativo né como nós estamos cortando aqui eles não vão ter mais contato com esse fio que está passando aqui né? Então vamos aqui cortando, cortando o contato total, corta total gente, não pode ter ligação, nenhuma nenhuma energia passando de um lado para o outro. Ah, mas como é que eu vou saber se eu conseguir é, é cortar os dois lados para não ter passagem de energia? É simples, você vai pegar o um multímetro, vai colocar de um lado para o outro, se tiver Pronto. aqui... Como esse caso aqui vai ter. Aí você vai fazer o seguinte aqui, olha só. Coloca aqui na escala de. sonora, na escala sonora Para fazer esse barulhinho aqui de, con de condutividade. Continuidade aliás desculpa. Tanto faz positivo e negativo. Coloca de um lado aqui onde tá onde você vai lixar tá vendo e tá dando aqui o condutividade eu não posso ter de uma lâmpada para outra essa condutividade porque eu tenho que separar o positivo do negativo tá vendo aqui? não pode acontecer isso gente não pode tá que cortar e ele parar de apitar de um lado para o outro então vamos lá cortar pouco trabalhoso mas é bem vantajoso viu porque aí você pode você pode dizer assim ah mas é melhor comprar uma lâmpada é é se você tiver em um em uma cidade onde vende lâmpada LED a preço de custo aí vale a pena mas se você mora aqui em Recife como eu que vai comprar uma lâmpada LED de 12 volts. na internet na internet é você vai ter que pagar o frete e se você vai comprar numa loja aqui 12 volts é muito difícil de encontrar já que o normal aqui a energia a corrente normal aqui funciona com 220 então é complicado complicadíssimo para você encontrar uma lâmpada LED de 12V e se você encontrar vai, vão aplicar em você, viu? nem, nem estranho que vai estar tá custando de 25 a 30 reais uma lâmpada LED a qual nem tem essa peça aqui de dentro né? que é menos peça menos aparelhagem menos gá, custo para eles construírem a lâmpada que na verdade vem da China Mas aqui no Brasil é assim Tudo é na, na, na... tudo é caro tudo, tudo, tudo, tudo é caro Por quê? Porque o pessoal compra da China Exporta E bota num preço bem elevado Porque eles não estão nem se importando Se está é caro ou se está barato já que para eles o importante é que não tem concorrência, então quando não tem concorrência o preço vai lá para cima. E como eu sou um camarada que não gosto de alimentar o comércio, esse, esse comércio egoísta, né? esse comércio satanista. Que só quer destruir as pessoas Não quer ver o futuro de ninguém Aí eu faço Eu faço a minha ligação a minhas, As minhas engenhocas aqui Da forma mais Mais barata possível Essas lâmpadas Essa lâmpada minha aqui, ela é nova Então Essa lâmpada aqui Eu comprei por 8 reais lá na, na loja eu comprei por 8 por reais e quer dizer ela sai barata pra mim só que esse processo que eu vou fazer aqui vai encarecer um pouco a lâmpada prestar a lâmpada porque eu vou gastar estou gastando tempo para fazer isso aqui e tô gastando energia para poder fazer a soldagem desses, desses resistores que vão impedir que a lâmpada queime porque se eu ligar uma lâmpada dessa direto na bateria ela vai queimar é muita potência que tem na bateria para uma lâmpadazinha dessa de LED então por isso que a gente precisa colocar os resistores eu já, tô, eu já fiz o corte agora eu estou fazendo a rapagem aqui do do cobre tá que é onde eu vou fazer as soldas do negativo e do positivo então você vai rapando vai rapando vai rapando aqui ó procura a parte Melhor, deixa sempre um lugarzinho, tá? Onde você vai soldar no positivo e o um negativo Por que tem que rapar? Pra poder pegar a solda Porque senão a solda não pega não Você vê aqui, olha só Ela tem uma tinta Que cobre Que cobre essa raspagem Rapagem que eu estou fazendo aqui Não é corte Mas o corte eu fiz aqui ó. O corte Eu fiz aqui tá vendo? Cortei Para impedir que passe contato daqui Daqui para aqui tá? Não pode passar contato daqui para aqui Então corta no meio cortou E a rapagem Aqui, olha. É onde eu vou soldar os é onde eu vou soldar os os resistores e também soldar um pedacinho de fio negativo. E também aqui, olha só, eu vou fazer a demonstração para você, Vou abrindo aqui espaços. Eu vou mostrar para você aqui é a condutividade se está passando corrente de um lado para outro porque se tiver passando a gente vai ter que dar mais um corte ali no meio abrir mais para não, não não estar tá mais ligado aí o que acontece se você está num bairro como eu estava falando da lâmpada para comprar, que é mais, mais fácil. Se você está em um bairro ou uma cidade na qual é, tem loja de internet, aí você vai comprar direto na loja. Você vai lá na loja, pesquisa na internet aí. Galera que está em São Paulo, né? pessoal que está em São Paulo, pessoal que está em Rio Grande do Sul. Geralmente tem muitas lojas que vendem lâmpada LED de 12 volts mais em conta, né? porque eles botam para vender na internet então você consegue encontrar no preço menor aqui já tem esse contato aqui já tem esse contato esse com esse eu vou abrir aqui para ser o negativo. Aqui vai ser é o positivo. Ah, mas como é que eu descubro o lado positivo? Eu já falei para você que é que tem o um mais e é que tem o um menos. Então, se tem mais, o positivo, positivo, positivo. Tem umas lâmpadas. Outras marcas, a Osman, que também é boa para fazer esse serviço aqui. Nela está escrito, em cada lâmpada tem um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos do outro lado, indicando o positivo e o negativo, o que facilita bem. Mas aqui é a lógica, né? não precisa você ter muito, muito trabalho, é só você raciocinar esse aqui falta mais esse gente, se inscreve aí no meu canal, tá dá o teu like, não esquece eu não estou acabando ainda não mas eu estou falando pra você é só para você ficar ligadinho ainda, para você não esquecer, porque a gente faz assim um trabalho aqui para facilitar a vida de todos, melhorar a vida de todos, né? Estamos usando aqui internet eólica ou estamos usando aqui energia eólica e energia energia solar para ligar as lâmpadas. Depois eu vou mostrar para você como é que está o nosso sistema solar ligado nas baterias que eu ainda não mostrei antes só era na pilha né mas agora estamos aí com esse projeto solar e é muito bom vale muito a pena pronto aqui eu já lixei Deixa eu ver esse lado aqui falta esse lado tirei toda a tinta e vou fazer o teste de condutividade vamos ver se tem se, se espero que vocês estejam entendendo como é que funciona tá? porque se tiver e condutividade de um polo negativo para o positivo não vai dar certo. Vamos lá, vou escolher um aqui para mostrar para você como é que faz o teste. Temos aqui o lado. O lado negativo e o lado positivo. Pode ser qualquer uma das ponteiras. Você vai pegar dessa lâmpada para essa aqui, tá? E vai fazer a vai fazer o teste de condutividade. Se apitar, é porque o corte, tá vendo? Tá apitando, é porque o corte aqui ainda não foi. Ele ainda não, não tirou o, o contato Então eu vou passar mais uma vez Vou passar aqui Para dar o corte total Pode deixar ligação nenhuma de, Entre uma e outra Corta totalmente, gente Vamos de novo, Vou ver se consegui cortar. Ainda tem contato. pode passar contato desse lado para esse. Ainda tem contato. cortar com a chave, eu ainda não tenho essa ferramenta é um pouquinho salgada, é a partir de 200. 200 reais você já comprou uma boazinha vamos ver se cortou, contato agora pronto não, está desligado ainda tem contato. Daqui para aqui tem contato ainda e daqui para aqui ainda tem. Daqui para aqui não tem mais. Vamos cortar tudinho. Pronto, acabei de fazer os cortes, olha só como ficou. Separei todas as lâmpadas. Aqui, olha, eu fiz esse corte aqui, separando essa lâmpada dessa, essa dessa. E essa dessa e essa dessa. E essa dessa. Aí rapei aqui, olha, tá vendo? Rapei aqui, rapei aqui, rapei aqui, rapei aqui, rapei aqui, rapei aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Por quê? Porque vai ter, vamos ter aqui o positivo e o negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Bom, agora você vai precisar de um ferro de solda como este aqui. Você vai precisar de um ferro de solda e também de estanho. Tá aqui o meu tá aqui enrolado no fio. Estanho e vamos agora aquecer, colocar na tomada o nosso ferro de solda para soldar todos os componentes aqui dos resistores Já está feita a transformação de 220 para 12 volts. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fechar, montar ela todinha de novo. Vou cortar o neutro negativo e vou descascá-lo para que ele tenha contato ficar aqui no mesmo lugarzinho onde estava o outro passa esse aqui por aqui por dentro do buraquinho E não precisa soldar, tá, gente? Ele encostando aqui, ele já vai estar fechando o contato. E você encaixa com a força mesmo, pressionando para baixo. Amassar um pouco aqui, colocar logo o bulbo aqui de volta para não machucar. teste, liga o, o negativo aqui, no negativo da bateria e o positivo aqui, a lâmpada está acendendo, agora vamos cortar o fio aqui, descascá-lo e ficá-lo aqui no mesmo lugarzinho onde estava o outro Por último vamos colocar a tampinha. Está pronta a nossa lâmpada LED. Eu quebrei aqui, porque essa estava muito colada. E aqui vamos testá-la mais uma vez. Vamos testar ela mais uma vez agora. Aqui eu tenho o meu aparato. Vou rosqueá-la. E agora vou ligar ela o positivo no positivo, tá, gente? Se ligar hein? ao contrário, no negativo, o positivo no negativo, ela não vai acender. Olha só. E aí? você pode usar a sua lâmpada de 12 volts em uma bateria claro de 12 volts que está colocando o dedo aqui ó não faça em casa gente só se ter, cer se ter certeza que é 12 volts tá Pra não levar choque eu estou colocando o dedo aqui que é para você ver que não dá choque tá mas se eu colocar uma chave de fenda aqui ela vai entrar em curto com o positivo e o negativo e pode sim é, queimar queimar a bateria tá ou não Certinho? Beleza galera? Olha aqui Estou encostando no positivo e no negativo Aqui para você ver Que de fato A lâmpada está funcionando Tá bom? Boa sorte aí pra vocês! Muito obrigado, você que assistiu aí o meu vídeo. Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha sucesso nas suas experiências também e que você economize muita energia, transformando a energia da sua casa de 220 para 12 volts e carregando as suas baterias com energia solar, tá bom? Vale muito a pena, a minha conta já baixou. 30 reais esse mês que eu substituí a, as lâmpadas de três ambientes aqui de casa aqui na cozinha na área de serviço na cozinha já troquei também e também no meu quarto e no banheiro essa daqui eu tô fazendo para colocar na sala para colocar ela na sala ou no terraço já, já quero substituir todas as lâmpadas aqui de casa por 12 volts se você achar mais fácil com certeza é se você encontrar as lâmpadas de 12 volts já pronta conseguir comprar elas por pelo menos por 10 reais já vale a pena você comprar a lâmpada ao invés de você montar mas se na sua cidade não tem com facilidade lâmpadas de 12 volts você pode pegar essa lâmpada aqui e fazer as suas as suas experiências aqui em casa já praticamente todas as lâmpadas estão funcionando com energia solar um abração para você eu espero que dê tudo certo aí e gostaria que você desse a sua colaboração de uma forma espontânea de coração não inveje o seu irmão, não inveje a sua irmã. Vá, faça. Tente fazer o melhor de você. Conquiste os seus objetivos. Atravesse os obstáculos. Se você vê um obstáculo na sua frente, não desista. Você pode pausar, você pode repousar, pode descansar e seguir em frente mais tarde. Mas nunca desistir. Vá em frente. É, pergunte, se você tiver alguma dúvida Pergunte aqui embaixo no canal Dá o teu joinha, tá bom galera? Se inscreve aí no canal Porque vou estar fazendo é, várias outras experiências Vou deixar minha casa é, totalmente com energia solar Em breve, depois da, das lâmpadas Eu vou estar entrando na área do computador Usando um, um conversor com ondas senodial Tá bom? E também é, futuramente eu quero ligar o ar-condicionado e o meu frigobar num... nas baterias. Tá bom? Um abração para você, Deus abençoe a sua vida, ouça a rádio canal na internet, é uma rádio legal onde você vai é, curtir músicas boas que falam de amor, paz e positividade em www.radiocanalfm.com Tenha uma boa ideia Digite www.radiocanalfm.com Se você quiser ser meu amigo ou a minha amiga Você me adiciona no Facebook Digita lá no Facebook Guto Rasta da Canal de Olinda Guto Rasta da Canal de Olinda Você me acha aí, também vou deixar o link aqui embaixo se você quiser também compartilhar esse vídeo eu agradeço muito para as pessoas que gostam de fazer experiência, é, adolescentes, jovens que não tem uma carreira, não tem uma carreira promissora na vida e queria aprender alguma coisa, para seguir em frente na sua vida, com seus objetivos, ter um futuro legal, muito bom é você partilhar. Dessa ideia de energia solar Tá certo gente? Aqui eu tô usando a bateria Mas eu estou usando na minha casa já Energia solar e energia eólica Veja os vídeos que eu vou deixar no final Aqui vai aparecer na tela um aqui e outro aqui Aqui vai aparecer também para você se inscrever Aí você clica nesse vídeo Ou clica nesse, ou nesse aqui E assiste nossos vídeos Participa da nossa programação Beleza? Um